As novas marcas que a gente recebeu aqui na loja no segmento de microfones como Lensvoo e Maman trouxeram várias inovações, várias aí soluções né, para quem está procurando o seu primeiro microfone ou para quem já tem um microfone mais básico e quer passar para um microfone mais profissional. E hoje eu vou falar para vocês da última grande marca que a gente recebeu em 2020 até agora nesse segmento que é a Comica. Hoje eu trago para vocês ó, o PUNX DD1 que é esse microfone de lapela wireless aqui que você pode estar tá utilizando como lapela né ou pode estar tá utilizando o próprio transmissor como microfone, então bora lá falar um pouquinho sobre ele. Bom como vocês podem ver ele vem super bem embalado ó, ele vem numa caixinha bem compacta tá, e ele vem super super bem embalado, eu acho que a Comica tem uma das melhores embalagens que eu já vi nesse segmento de microfones, Aqui vem o transmissor e receptor, tá? Então a gente puxa aqui, ó, já sai. Muito, muito bom. Manual. Mais embaixo uma caixinha, né? Com um espaçozinho para você colocar o dedo e puxar. E a caixinha. Você pode usar aí para guardar outras coisas se você quiser. Seja criativo porque realmente é uma, ca... uma caixinha muito bacana. E vou botar essas coisas aqui pro lado, tá? Ó. E agora eu vou mostrar agora dos... os cabinhos que vem com ela, tá? Cabo USB-C, tá? Cabo usb Aqui a gente tem um cabo que está escrito Canon e Nikon, né? Que é P2, 3,5mm. Aí aqui a gente tem um cabo para Sony, Panasonic e Fujifilm, tudo nomeado, tá? Eles tem um indicador aqui para qual tipo de câmera, um cabo 3,5mm P3, tá? Para você usar no seu celular, um mini dead cat para colocar no próprio transmissor, né? Como eu disse para vocês, vocês podem gravar com o microfone do próprio transmissor. E aí fica assim, bem bacana e aqui por último a gente tem o lapela, lembrando que você não precisa usar esse lapela né, 3mm e meio você pode estar colocando outros microfones aí eu sempre lembro a uh, vocês disso quando eu estou fazendo review de algum microfone de lapela wireless né, que você pode estar utilizando outros microfones juntamente desses conjuntos né? Então fora os cabos a gente tem né, o transmissor e o receptor, bom tô com a câmera aqui meu transmissor e o meu receptor, já peguei o cabo que eu preciso para fazer a conexão que é o cabo para Canon tá, vou, pegar, vou começar pelo receptor tá, aqui tá o receptor, ele já tem um grampo aqui atrás né. Pegadorzinho que serve na sapata da sua câmera, então assim que você coloca, ele encaixa perfeitamente, fica fixo, tá? Fica bem fixo e eu adoro esse formato, é extremamente minimalista, não chama atenção, realmente é o, acho que o melhor formato que eu vi até então. Beleza? Vamos lá. Temos aqui o cabo, né? Essa ponta aqui vai na câmera e essa ponta aqui vai no, no receptor. Você pode fazer o inverso também sem problema algum. Então vou botar essa aqui na câmera. Entrada de microfone. E aqui em cima. No output. Tá? Aqui na, na lateral a gente tem os botões né, para fazer a operação no meu receptor. E aqui do outro lado eu tenho a entrada de conexão para carregamento, né? Para carregar a bateria do meu receptor. Bom, está conectado na minha câmera e aqui eu tenho o meu transmissor. O meu transmissor está com o microfone já, né? Ele tem um microfone já aqui e se eu quiser usar ele eu posso usar ele, mas eu posso também utilizar o lapela. Eu vou mostrar para vocês agora como que fica tanto com o lapela quanto com o microfone que já vem embutido no transmissor, tá? Bom, eu tô com o transmissor e o receptor aqui E vocês podem ver que eles estão bem conectados, pareados certinhos Para parear é bem simples, é só ligar os dois ao mesmo tempo Eu tenho aqui o receptor que vai me dar até mais 12 decibéis, tá? De 0 a 12 decibéis, caso eu queira aumentar o nível do meu microfone Parece que o receptor tá com um nível mais baixo, vocês podem ver que comparando o nível aqui que está aparecendo no meu transmissor né, e o nível que está aqui no receptor, tá diferente, mas é assim mesmo, tá? eu já vi nos reviews mundiais mas não altera em nada, beleza? No, no áudio final e vocês podem ver que aqui no próprio é, transmissor a gente tem uma entrada para microfone para a gente colocar o lapela se a gente quiser Tá? e no receptor a gente tem uma entrada para fone de ouvido, né? caso a gente queira monitorar, a gente sabe que várias câmeras não têm a entrada de fone de ouvido e ter a opção de monitorar aqui no receptor é muito, muito bom, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês o áudio feito com esse microfone aqui, tá? sem ser com lapela com o transmissor direto, beleza? Bom, o áudio que vocês estão escutando agora já é do microfone interno do Boom dd 1 E dessa forma aqui você consegue usar de forma bem prática né, o microfone em várias situações né, Sem precisar de estar tá colocando lapela, conectando direitinho na sua camisa Você pode usar assim que vai ser bem mais prático em algumas situações Principalmente se você quiser colocar ele em uma altura um pouco mais alta aqui assim e... Né, gravar a conversa de duas pessoas. Aí você aumenta aí a intensidade, né, o nível do áudio na sua câmera. Né, e aí você consegue ter essa dinâmica. E como esse transmissor aqui tem uma entrada né, para cabo 3mm e meio, você pode estar tá colocando, por exemplo, um microfone shotgun que você tenha. Né, e às vezes você está com uma lente que não dá para trabalhar tão perto assim, que nem 85mm. Se você estivesse utilizando, você teria que ficar um pouco distante da câmera. E aí colocar o shotgun acabaria atrapalhando. Mas às vezes o shotgun é muito bom e você quer utilizar o áudio, você pode colocar o shotgun com o transmissor numa girafa, trazer ele bem perto de você, né, usando esse, esse, esse sistema aqui e colocar o receptor na sua câmera. Sempre quando eu estou fazendo algum review de microfone de lapela wireless que permite que você troque o microfone, eu sempre dou essa dica porque realmente é muito interessante e funciona. Eu vou linkar na descrição alguns vídeos que eu fiz com esse sistema aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como que é o áudio com o lapela que vem incluso com o Boom X DD1. Bom, o áudio que vocês estão escutando agora já é do lapela que vem incluso na caixa do Boom X DD1. Vocês podem ver que a qualidade também é muito boa. E o que eu gosto né, é que você pode estar tá utilizando de diversas formas, né? Ah, vai para um lugar mais barulhento, quer condensar um pouco melhor a sua voz, eu utilizaria o lapela. Agora você quer estar tá num ambiente mais tranquilo, tá? quer pegar um pouco mais do ambiente, você utiliza já o microfone embutido né, no transmissor do Boom X DD1, né? Então você tem várias formas de trabalhar com esse sistema aqui e realmente me impressiona. Outra coisa que eu gosto bastante é o minimalismo no receptor, porque já o grampo dele já é uma sapata para você colocar na sua câmera e fica super, super, super discreto. Então realmente é uma das coisas que eu gostei. Bom, então eu mostrei para vocês agora a qualidade do microfone tá? que tem né, dentro do transmissor e agora vocês estão escutando aí o áudio do lapela que vem incluso junto né, com o Buchis DD1. E se você quiser utilizar esse sistema no seu celular, que tem entrada P3, né, 3mm e meio, você também pode, e a qualidade do áudio realmente impressiona até mesmo no celular. O áudio que vocês estão escutando agora já é do Boom dd 1 no meu iPhone, tá? Eu tô utilizando aqui o iPhone 7 com o adaptador Lightning, ele funciona super bem também. Mas se você quiser comprar para iPhone, você também tem a versão single e dupla, né, com esse sistema aqui com o conector Lightning já, assim como o USB-C. Então, você tem essas duas opções caso você vá fazer produções com o celular, né? E também temos a versão dupla do Boom dd 1 que é a Boom dd 2 Vou trazer o vídeo logo, logo para vocês aqui no canal. Se eu já tiver feito, provavelmente está no link na playlist. Que tá na descrição, beleza? Para adquirir o seu, já sabe, é só entrar no nosso site. O link também tá na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar e se inscrever para não perder nenhuma atualização. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.